O que na verdade estamos vendo na administração eclesiástica do Ministério da Assembleia de Deus do Recife é uma oligarquia, que quer dizer, governo em que poucas pessoas que pertencem a um só ou ao mesmo partido, no caso a uma só família, é quem governa trazendo ganho para si. Ora, quem é que está governando eclesiasticamente a Igreja hoje? O povo da Assembleia de Deus, ailton, a esposa dele, o filho e a esposa dele, e os outros correligionários que estão sendo, já foram comprados, estão ligados a eles, preso por um salário para também fazer o que ele manda. Então eles estão como diz aquela história: ioiô, ioiô, io io, para cima e para baixo o vôo. Você manda, eu obedeço, você chama, eu vou. É assim, ioiô, ioiô, io io, preso pelo fio estou. Todos eles estão ligados ao sistema de Ailton José Alves, cujo sistema já não é mais, do ponto de vista como estamos vendo, um sistema eclesiástico espiritual mas apenas um sistema com o nome de igreja, mas na verdade é um sistema financeiro empresarial onde a água só corre para o mar, onde ele somente tem os altos salários e os melhores benefícios. Esta é a realidade desse ministério que aí está, que segundo Deus já tem me falado, Deus já o rejeitou para governar esta igreja, o que eles têm é apenas o poder eclesiástico e estão vivendo do espólio e de tudo que a igreja tem produzido pelos seus membros. É necessário que continuemos lutando contra essa corrupção generalizada, baseada unicamente em dinheiro e em perseguição religiosa contra aqueles que não seguem seus regimes ou não seguem seus princípios, seus conceitos. Como eu mesmo não consigo e nunca vou seguir esse conceito, sou contra porque a palavra de Deus me ensina a ser contra toda esta corrupção.